Tem como correr com essa porra? Ahá! Puxaram já? Primeiro andar... Olha o pé de um jogador. Não! Achei o bola. Ah. Já achei já. Beleza. Vamos fazer um breaching clear. No enemy detect. outside. Na frente eu não tô fazendo nada, eu que eu faço. Coisa. Ah, morri. Tem um cara atrás de uma barreirinha. Ó, oh, que insano, ah, ó. Ah, ok. Olha, yeah, aí, bitch! Esse cara Yeah, é bitch! É... Mata, mata! Oh, fica aí, chão. Vai, vai, vai, coisa pra cuidar. Yeah, I'm a monster. Yeah. e olha só que o U. U. Não tem nada. Tô telhado. Esse aqui é o Eu tô aqui na bom, em uma das bombas aqui sozinho, velho. Falou pra vocês. Fecha isso aí, fecha, vem aqui. Porra, viado! Cusão. Pode fechar, fecha, fecha, fecha. Vai, esses daqui são meus irmãos. Esse daqui é o John. Esse aqui é o John Doe. Esse aqui é o Jonas. que lá é o Jobert. Julia. Juliano. Joaquim. Jonadaya Esse aqui é meu esse aqui é meu primo. Oh, meus primos. Não! Meu tá. Não mata nenhum da minha família, sai fora. Qual Não! É que a sua Não! Tá ali? Filha da. Achei. É a longo dia. Sem você, meu amigo. E eu vou you! Olha lá o Pokémon, hein. O Ash. Eu sinto Porra, velho Não sabe nem onde tá no objetivo Eu não Nossa é muito bom, gente. Ninguém achou porra nenhuma Eu que tô com bagulho, né? É tudo. Mas a gente não sabe agitar a tá bomba véio. Aí, porra Yeah Defusa ah. aqui, Hopper Vem aqui na outra, mano, volta aqui, aqui pro lado. Britin clear. Abre, abre, abre. Abre aí pra poder passar. Sai daí, prego. Abre essa porta e vem se passar comigo. Abri! Uma porta Quero passar licença. Opa! Yeah, bitch! Uh! Yeah! O que tem aqui? Mano, puta Juvenal, que você é, velho? Você é um caroço! O cara parece uma azeitona. Oh, olha pra trás, Hopper, o cara parece uma azeitona, olha. Caralho! Ai, tem um T, vai tirando, fez um T. Uau, que T perfeito. Vou fazer um and clear. Aqui. É que eu vou remover essa barreira? Yeah! Tá, não tem ninguém aqui. Fiz a toa. Não, eu tô lagado, pô. Ali, né? ali, ali, ali na porta, na porta, na porta. Cadê? Ah, tá. Ali, ó. Boa. Matei? Matei. matei. É, eu matei Sim, um. Matei. Aqui. Mano, a shotgun é cabulosa, velho. Vocês têm que usar a shotgun. Olha isso aqui. Tô fazendo um rombo na parede com a shotgun. Hopper, olha é, isso aqui, olha o um Tzinho seu que filho. Ah, Espera <risos> que você tá descendo, É, eu não tenho ideia, do meu ó. Tudo aqui, tudo aqui. O que, que aconteceu? Os caras se matou ali? Ah, tinha tô. um cara ali de fora. Porra da hora, esse aqui. Uou, é. que que, o que é foda? Ó, <risos> oh, se matou. Isso, isso mesmo. Ó, boa, boa. Porra, aí, cara. nossa aí, não. aí, agora sim. Aqui mesmo, aqui mesmo. deixa Quer é que eu abra um buraco? Pra você, calma aí. Pronto, <risos> <risos> eu faço um caroço, <risos> né? É um tiro só, tá ligado? Aí, ó, os caras é, estão é, vindo. Os, os caras estão vindo. Eles vão tentar explodir aqui. Aqui, sai daí, sai daí. Campeão, campeão. Aqui. Porra, velho, matamos dois, boa. Fecha a porta, né? fecha a porta. Tem mais um, Fechou tem mais um. Matei, boa, nego. nossa, que hardcore, você é, velho. O cara foi, o cara matou o time inteiro sozinho. Eu falei que era pra reforçar ali, mano. Então vou jogar agora com as classes lá, tá? Vocês podem sair fora, desse horas. Eu vou jogar com aquele nego drama lá, que eu nunca joguei com ele Joguei! Ah viado, pegou! Uhut, uhut. Ah não, porco! <risos> <risos> vou, poder, ah, vou pilotar carrinho, velho, um... <risos> mm. Nossa, me mataram, nem sei de onde que me mataram, me mataram Oh, olha que foda isso aqui, mano Hell yeah. Matei. Surprise, motherfucker! Ah não! Não! Bosta. Mano, Guizinho, fanqueiro! Que que é isso, velho, que eu tô vendo? Eu tô vendo um cara pendurado na parede com o celular na mão. Tá mostrando o saco pra mim, parece que ele tá parindo Sou eu. <risos> Sem querer eu apertei o bagulho lá. Sem querer. Eu <risos> cuidado com aquele laser que é ali. ali. É do outro lado, burro. Nossa, velho. O cara por... contornou <risos> o negócio. <risos> Esquerda, burro. Uh -oh, não! Burro! Ali no fundo, ali, aí, aí, aí, ali, vai, ali, reto, esquerda, esquerda, na esquerda, no canto, no canto esquerdo, puta que pariu. Nossa, o Hopper, velho, é um nível de noobice que eu nunca vi na minha vida, velho. Olha lá onde Oi, tava. Gente. Ai, ai. Nossa, o Hopper indo que nem um verme atrás do cara. Ah, velho. Porra, Hopper. Levanta, mano. O cara fica rastejando que nem um verme indo atrás do cara lá, ó. <risos> <risos> Caralho. Você acha que você vai conseguir sair vivo assim, né? Ou fingir que meu joelho tá machucado. Talvez eu não morra. Não tá tentando fingir de morto. Talvez ele tenha piedade. Uau. <risos> Que verme correndo atrás do cara, velho. Hey, <risos> Fica lá, deitado, na posição da punheta lá. Aí ele corre atrás do cara, deitado. <risos>